Olá meu amigo, minha, minha amiga, cá estamos novamente e dessa vez para fazer uma coisa que eu aprendi na internet é, quer dizer, vamos ver né eu só vou postar esse vídeo se eu conseguir fazer direitinho se não, você, você acha, eu fico quietinho mas o negócio é o seguinte esse calçado aqui ele perdeu uh, porque a dona pensava que era de Nobu, que algumas pessoas pensam que é camuça. Na verdade é um sintético que imita. Eu já empapelei aqui o salto, só para dar menos trabalho. Comprei o glitter que nós conseguimos, foi esse aqui, pequenininho. Ai, agora ele está bem grande aí para você, não tá não? Então, foi esse daqui. Tem 3 gramas, brincadeira, mas eu acho que vai dar certo. Então, compramos o estoque todo. Todo que a dona lá tinha, nós compramos. Aqui, ó, cola. Certo? Nós usamos aqui a extra. Mas se você quiser pegar aquela tenaz que vende no, na papelaria, também serve. Aqui, ó. Certo? isso daqui ó tudo ensaiado depois não dá certo aqui aqui pegamos esse prato um prato velho até lascado aqui ó. ai que coisa isso então estamos aqui vamos pegar isso daqui vamos pegar o sapatinho não é uma coisa muito complicada não aqui ó pegou a cola vai pintar o sapato com a cola e vai espalha direitinho e agora sabe um desses potinhos que eu não lembrei de abrir então eu vou agora e abro lógico se você não tomar cuidado isso espalha que é uma beleza aliás quando você terminar de fazer esse serviço Você vai ter tanto glitter em sua vida Que ah, A moça falou que Era pra ir batendo assim Não sei qual foi Qual moça foi Mas uma delas me disse isso Na internet Não, ela não falou pra mim não É brincadeira, tá Ela na verdade Ela disse que ela, tava, ela fez o vídeo dela Do mesmo jeito que nós estamos fazendo O nosso aqui Ela fez o dela é, Acho que tá dando para entender, né? Hum, beleza Só que agora aqui tem pouco Aí vamos abrir outro Já viu o que, que vai acontecer, né? Só na edição mesmo, pra você poder enxergar melhor. Porque aqui... Ah, fala que não tá ficando bacana. Tá ficando bacana pra su. Vai ficar uma coisa... Depois essa cola branca seca. Secando, tá? Eu vou... Por enquanto, vamos deixando por aqui, aí depois eu vou mostrar o resultado já pronto. Porque isso daqui é o contrário do que eu disse pra vocês agora há pouco, não é fácil não, viu? Ó, vou ter que juntar isso aqui, que aliás é para isso que serve a colher. Colher aqui, ó. Ó, ah, ó. Cadê? Ah, que bonito! Ah, que bonito! Não, puxa vida, eu vou vou até acelerar, tá bom? Tchau. Pois é, cá estamos nós de novo. De verdade, dizer pra você que isso daqui não é um negócio complicado demais não, sabe? Não é assim demais, até porque não sou eu que estou fazendo, é a Sônia. Mas eu digo que, olha, aparece glitter em tudo quanto é lugar. Fico pensando a pessoa chegar em casa vão perguntar se estava numa boate, estava no carnaval, o que, que tá pegando, tanto glitter assim, mas enfim tantas coisas. Vamos continuar. Olá, aqui de novo estamos continuando. Hoje já é o dia seguinte. Aquela primeira camada secou e você... Eu já poderia te dizer que está pronto. Só que a gente tem aquela mania do perfeccionismo, né? Se é de alguém reclamar, que a gente reclame e não a cliente. Depois de feito, você procura o lugar onde, porventura esteja faltando alguma algum pouquinho de glitter você passa pode ficar tranquilo pode ficar tranquila que isso depois vai ficar como esse daqui é essa cola apesar dela ser branca na sua forma enquanto você está vendo ela é ela vai ficar transparente depois e aqui você pode ver que, ó, se isso daqui não for bonito, o que, que é bonito, então? Certo? Você vai passar a cola novamente. Eu acho que daqui a pouco termina. Não há um enorme desperdício, porque eu coloquei esse prato aqui. a gente vai recolhendo, ah, os potinhos aqui, vendo aqui? Olha que beleza. Mas daqui a pouco a gente mostra como é que ficou no final. Tchau, tchau. Bem, meu amigo, minha amiga, então é isso, tá? É, o que a gente pode fazer nesse momento é, foi a primeira vez que eu fiz. A, a Sônia, minha colaboradora fiel, também participou e disse que o negócio é fácil. Ela disse que é tão fácil que o Igor, lá de conchas, é capaz de fazer. Se ele é capaz de fazer, qualquer pessoa faz. Certo? Mas vocês não conhecem o Igor, então, um abraço para vocês. Quem já é inscrito, muito obrigado. Pode comentar, pode é, clicar no joinha. Quem não é inscrito ou inscrita, se inscreva. Não dói nada, não custa nada. Por enquanto, não estamos cobrando nada por essas aulas no YouTube, tá ok? E, gente, compartilha. Passa para aquela sua amiga. Sabe aquela sua amiga que tá lá com aquele sapato? Tá horrível aquele sapato. Todo descascado. Todo, né? Daquele jeito que eu não vou nem falar. Passa para ela. Isso aí fica bonito. Não fica bonito? Eu acho que fica bonito. Olha pra isso, gente. Olha, olha que coisa bonita. Olha, pá. Ah, não. Brincadeira, oh, mas também compensação tem glitter em tudo quanto é lugar, tem glitter no meu ouvido, não sei porquê, tchau, beijo.